Você gosta de aproveitar a área externa? Sabe aquela coisa do sol, calor, piscina, churrasco? Então, hoje eu tenho umas dicas especiais para você incrementar a sua área externa. É uma delícia reunir os amigos, tomar um banho de piscina, ficar o dia inteiro batendo papo descontraído. Você precisa ter um lounge para você receber seus convidados, ou seja, para piscina, ou seja, para um final de tarde, regada uma champanhe. Então, a tendência agora, são móveis baixos. É moderninho, sabe? É gostoso, é descontraído, você não fica naquela posição mais formal. E daí, para que a gente não tenha aquela preocupação de ficar, tira, tira o cushion, bota o cushion de volta, você procure usar tecidos que sejam waterproof. Quando você fala em área externa, você pensa em relaxamento. Às vezes a tua casa dá para um lugar onde o pôr do sol é lindo ou mesmo o nascer do sol. Você tem que ficar num lugar de frente para essa natureza, onde você possa realmente se inspirar para começar um dia ou até mesmo para você fazer aquela avaliação de final de dia. E aí o que seria legal é assim, uns, a gente chama de feijão, mas são assim, uns cushions bem molinhos que te abraçam. E também, da mesma forma, eles são de material waterproof. Esquece, deixa lá e aproveita a vida. Se você tem uma piscina com aquele encaixe para o guarda-sol, é perfeito. Agora, se a sua piscina não tem esse encaixe, você pode usar aquele outro tipo de guarda-sol, que ele fica na lateral. E aí ele coloca aquela sombra para você, porque, gente, Miami, natureza, sol, verde, céu azul... Não pode deixar passar, tem que aproveitar muito. Área externa, sinônimo de relaxamento.